Agora eu vou fazer uma entrevista diretamente para essas flautas aqui. Vou começar dessa aqui bem grandona. Que flautona. Puxa vida. Flauta, por que, que você é tão grandona? Que sonzão. Agora eu vou conversar um pouquinho com essa flauta aqui que é diferente de todas. É uma flauta Azul, flautinha, por que que você é azul? Ah, por causa disso? E você é amiga de todas essas outras flautas? Ah, que legal, agora eu vou entrevistar, deixa eu ver... Essa aqui ó, flautinha, por que que você te chamam de flauta doce e não de flauta salgada ou azeda ou amarga? Agora vou... Olha que flauta linda, essa flauta branca e, e cor de madeira, que coisa linda. Flautinha, você que é tão bonitinha, você pode deixar uma mensagem para as crianças? Muito obrigado.